amigos, paz e alegria em todos os corações, escolhas, esse é o nosso tema de hoje, porque o processo de construirmos uma música está diretamente relacionado com os nossos pensamentos e quando nós nos conscientizamos de que é a espiritualidade que passa muitas músicas para nós, muitos poemas para nós, nós ficamos mais motivados ainda, por quê? Porque a linguagem dos espíritos é a linguagem do pensamento. Então, quando nós nos colocamos a pensar, a refletir, a analisar alguma coisa, estamos sempre sendo assessorados por eles. Pois bem, certo dia eu estava a pensar sobre os altos e baixos de nossas vidas e me senti intuído a imaginar que a maioria das nossas dores, das nossas derrotas, das nossas alegrias e de nossas vitórias dependem, na maioria das vezes, de nós mesmos. É isso que acontece. O que acontece nas nossas vidas depende, na maioria das vezes, com certeza, a nós mesmos. Nós construímos isso. Ou seja, nós vivemos uma vida equilibrada ou para nós vivemos uma vida equilibrada depende muito de nossas escolhas. O que é que eu quero fazer? O que é que eu posso fazer, né? O que é que eu quero para mim? O que é que eu posso fazer para me sentir mais feliz? Que decisões que eu devo implementar para que eu possa viver bem? Então a gente vai imaginando essas coisas e vai tentando arrumar respostas. Porque o certo é que existe sempre uma oportunidade de escolha para nós, que pode ser positiva ou negativa. Tudo depende de nós. O que, é que você quer para você? Coisas boas ou coisas ruins? Não falo que o universo sempre conspira a nosso favor, então, quando eu desejo coisas boas, as coisas boas vêm. Se eu não desejar coisas boas, vai acontecer coisas diferentes. Tinha um amigo meu que dizia o seguinte, que Deus só fala sim. Quando a gente pensa, eu quero o bem para mim, Deus sim. Ah, eu não estou bem, Deus também responde sim. Eu não quero isso, Deus responde sim. Então, esse é o universo quando conspira a nosso favor. Ele manda aquilo que nós estamos desejando. Então, existem muitas coisas na vida que nós podemos aproveitar e não nos apercebemos disso. Pois em todo instante da vida aparecem caminhos variados que nós devemos escolher para transitar. Entretanto, é, a decisão ela é sempre nossa para percorrermos o caminho que nós quisermos. Ninguém precisa me obrigar a passar por um caminho diferente. Eu que tenho que ver o caminho que eu quero passar. Eu que tenho que escolher. Então, por exemplo, quando nós nos levantamos, nós temos a opção. A opção de resmungar, de ficar, ficarmos mal-humorados. Quantas pessoas que nós vemos que se levanta já se levantam mal-humorados? Ou então nós podemos agradecer por mais uma noite, agradecer pela vida, agradecermos por estarmos ali e agradecermos pela energia de podermos trabalhar porque tem gente que não consegue trabalhar porque não tem energia. Nós podemos preferir nos prender na escuridão. Ou então, nós podemos admirar a luz e nos livrarmos da solidão. Fica na solidão quem quer. Eu posso procurar a luz para me livrar dela. Quem já teve a oportunidade, por exemplo, de presenciar um lindo amanhecer para testemunhar a verdadeira alegria de sair da escuridão? Quem já viu o raiar do sol... Quem já viu a alegria da própria natureza, parece que tudo fica colorido. Você sai da, da escuridão e entra no colorido. Os pássaros começam a cantar como a agradecer pela vida. E às vezes a gente está ali e nem percebe isso. Quando nós tivermos oportunidade de entrar em um belo jardim, por exemplo, nós nos, não nos devemos nos apegar às flores murchas, às flores, às flores que estão caídas no chão. Pelo contrário, Vamos observar as rosas que se abrem lindos botões e sentir seu agradável aroma. Isso que é importante. Eu posso escolher entre as duas coisas. O que é preferível? Pensar nas dores e nas derrotas que nós podemos que podem, né, nos abater ou pensar nos momentos de alegria e de vitórias que já vivemos e ainda podemos viver. Olha que interessante os nossos pensamentos em relação a a estarmos bem ou não estarmos. Porque, meus amigos, se nós desejamos felicidade, nós precisamos nos esforçar para mandar a tristeza partir. Chega de tristeza. Vamos tratar de preencher nossos corações de alegria. Dessa maneira, não haverá trevas que resistam. Se eu conseguir me associar à alegria, mesmo em momentos que não devo, o que não devo não, o que não estou podendo, nós vamos fazer um esforço para isso. Vamos tentar tirar a tristeza de alguma maneira, porque sempre acharemos momentos alegres para nós colocarmos naquilo, para colocarmos naquela situação. O poeta Manuca Almeida, meu amigo Manuca, da cidade de Juazeiro, da Bahia, ele diz o seguinte em um dos seus lindos poemas, que são muitos poemas que ele tem. Depende de mim a mudança, a esperança e o crescimento. Depende de mim o limite, o mito, o dia e o momento. Depende de mim o destino, a consciência, o sentimento. Desenhei no pensamento um caminho, um tempo novo. Penso tanto a tanto tempo, mas um dia me resolvo. Dentro do meu firmamento tenho só uma vontade, esquecer do sofrimento, ter a vida de verdade. Eu vou buscar água na fonte e trazer para o meu cantinho somente a felicidade. Pois bem, meus irmãos foi pensando nesse, nessa, nessas escolhas, em nós preferirmos estarmos bem ou não, pois isso é de acordo com cada um de nós, que eu fui intuído primeiramente a fazer o poema Escolhas e mais tarde recebi também a melodia para a música Escolhas, sempre intuído pela espiritualidade. E a música Escolhas que eu vou cantar para vocês agora. Nunca vi coisa mais linda Que o brilho do amanhecer É o dia que desperta Pra noite desaparecer Se queres felicidade se a tristeza partir, acenda teu coração E as trevas não vão resistir Em todo instante da vida, há caminhos a escolher você tem a decisão É livre pra resolver Ao levantar bem cedinho Você pode resmungar Ou então agradecer Alegria pra trabalhar Ao entrar em teu jardim, não olhe as folhas no chão. Olhe a rosa que se abre despertando de um botão. São as cores perfumadas, milagres que emergem do chão. Presentes da natureza E paz ao teu coração Você pode decidir Até no que vai pensar Pode pensar nas derrotas Ou nas dores que mas pode reter canções E risos em tua memória Ou até colecionar Medalhas de tuas vitórias Você pode preferir prender na escuridão Ou admirar a luz Se livrar da solidão Siga teu próprio destino Use tua liberdade Mas siga com um compromisso e conhecer a verdade Siga teu próprio destino Use tua liberdade Mas siga com compromisso E conhecer a verdade Siga seu próprio destino. Use sua liberdade. Mas siga sempre com o compromisso de conhecer a verdade, de querer melhorar nessa vida. Então, como nós dissemos, nós recebemos esse poema pela mediunidade de audiência, né? quando o Espírito se aproxima de nós e passa né? esse poema, baseado naqueles pensamentos que nós estávamos ali envolvidos. E mais tarde, em cima desse poema, nós recebemos também por intuição a melodia. E depois nós gravamos essa música também no CD No Sabor das Canções do grupo musical Castelar. Vamos tomar as decisões boas para nós na nossa vida? Vamos fazer as escolhas corretas? Isso só depende de nós. Paz e alegria em todos os corações e um grande abraço a todos vocês.